motoristas da inDrive estão cometendo um erro muito grave que com todo respeito mesmo nesse mundo eu acho que eles são completamente burros porque o aplicativo tem uma função que ajuda ele a ter um rendimento mais mas eles não utilizam essa ferramenta o vídeo vai ser rápido e objetivo porque eu quero te mostrar o porquê que você deve utilizar a ferramenta que tem na própria Drive para melhorar os seus ganhos, mas a maioria não está utilizando. Então, vamos lá te mostrar para ver se o pessoal aprende e não comete mais esse erro. Eu tô aqui no meu aplicativo de passageiro da Indriver e eu vou fazer uma simulação aqui para te mostrar o tamanho da burrice dos motoristas presta muita atenção eu tô aqui na rua Jardim Tamoio 154 e estou querendo ele ir para o aeroporto de Guarulhos e não tô afim sei lá de pagar esse valor de 52 reais que o aplicativo tá sugerindo ele como um bom aplicativo tá sugerindo o um valor justo mas eu posso ser espertinho e sei lá colocar 10 reais a menos, eu não estou a fim de pagar 52 eu quero pagar 42. Reais. e você vai ver a partir de agora o tamanho da burrice dos motoristas, presta atenção, olha só isso aqui, vamos esperar geralmente um minutinho, olha lá, 42 R$42, opa, teve um que ofereceu 51 mas olha só, a maioria dos motoristas que ofereceram e deram uma proposta para essa corrida deram por 42 reais que foi o valor que eu sugeri mas teve um que sim ele foi esperto e colocou o valor justo da corrida mas a maioria tá fazendo a burrice de aceitar a proposta do passageiro da forma que ele coloca não coloca dois reais a mais não coloca quatro não coloca seis não coloca mais nada só quer colocar o mesmo valor que o passageiro ofereceu você motorista precisa entender que o valor que aparece aqui na tela você não é obrigado a aceitar na forma que o passageiro coloca. Eu sempre recomendo que você coloque no mínimo, mínimo mesmo, 10% a mais, que seria uns 11 reais, mas eu particularmente sempre coloco 20% a mais do valor da corrida, por quê? Porque eu tenho um custo para ir até o passageiro, eu tenho um custo às vezes de pagamento de maquininha e o valor que geralmente os passageiros oferecem não compensa esses custos, então você tem que sempre colocar... 20% a mais, 10% a mais, dependendo também muito da sua distância até o passageiro. Se o passageiro estiver muito distante, que nem aqui ó, 2.4 quilômetros para mim chegar até lá, eu aqui colocaria que eu ofereceria 13 reais. E se o passageiro não aceitasse, tudo bem, provavelmente vai aparecer uma corrida melhor, e eu vou oferecer uma tarifa e o passageiro vai aceitar. Vocês não precisam ser esfomeados de aceitar qualquer tipo de corrida que aparece no valor que o passageiro oferece. Você tem que fazer uma contraproposta tanto que o InDrive ele é um aplicativo para o motorista e o passageiro negociar se todos aqueles tivesse colocado um valor de 50 reais você acha que o passageiro não teria sei lá colocado de volta os 50 reais então um pouco da sua massa cefálica aí e comece a aumentar o valor, porque se todos os motoristas fizerem um aumento de 10, 20% em todas as corridas que aparecem na Indriver, os passageiros vão se acostumar a pagar um valor justo e assim todo mundo sai ganhando. E é isso que eu queria dizer para você, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que trabalham na Indriver, porque assim todos vão pelo menos saber que eles podem aumentar e se todo mundo realmente fizer isso todos vão sair ganhando e se você gostou desse vídeo já deixa o dedo no botão de like aqui abaixo se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nada de novo e olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente pra você então te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? um grande abraço, fique com Deus até a próxima, falou, tchau